Mas aí agora, tem que pular a parada aqui e a gente tá ligado onde, onde tem um negocinho pra esconder. Ixi, o louco, o cara é corredor profissional. Você é louco, entra aí tio. Nossa, que, que velocidade era que. ele viu tio, ele viu. Deixar o. Ele viu, <risos> que isso jogo. Nossa, o cara é bom mesmo. You look like you've seen <risos> Parece que eu vi um fantasma, já vi alto. Ah. Rapaziada, é, aqui é prisão tio, Que é os bandidos mais bandidagem do mundo. São altamente periculosos Gangues e facções opostas Se encontram nessas celas Onde o caverninha simplesmente Mostrará-lhes a verdade E os rebentará Sim. Pai, não, dá, não dá pra ver muita coisa aqui não Nossas baterecas Tá indo pro saco hein jogo Não Eles te que é Fazer uma dessas... O que, jogou? Ah, como é que é, criou? Nossa senhora, hein? A cabeça do cara tá com um zíper. Olha a boquinha de Loki, tio. Olha, uma meia costurada. band Loki, tô calmo, tipo. Nada disso vai afetar, tio. Até, tá, até agora o jogo tá tranquilo. É verdade. O que, que acontece, rapaziada? Tem o um Loki aqui, Beleza, é, é, é truta. O Bidão abriu a porta, hein? Tem que carregar a bateria, acabei na hora, hein, jogo é Beleza O cara tá de boca, tá aí deixa ele tranquilo O cara batendo a cabeça na parede aqui, tio Ô, meu, o cara quer abrir a jaca dele Na moral, hein Beleza Ó, tem um buraco aqui, é por aqui É por aqui, ó Antes de sair fora Vamos investigar melhor, vamos investigar A é curte Ó, tem, tem, tem mais um localzinho aqui Ô seu Locke, esses caras curtem abrir a jaca mesmo, hein. Eu abro essa porta e... Re... Sorte sua, que a porta tá trancada, se não pulava aí tio. Nossa senhora, ele quebrou seus dois pescoços, hein. vai sobrou mais nada, nada de baterecas pra nós, beleza. Rapaz, deixa esses Locke pra lá, o cabrinho vai sair fora. É, bando de malcriados e badernistas. Bando de maluco bostejando pela boca, louro. Achei uma caixinha aqui, vamos subir nela? E aí, pra onde que a gente vai jogo? Ô, oh, jogo log. Eu pulei algum lugar. Gente. Que isso? Oh, o cara tá... O quê? A boquinha... Não me irrite não! Nossa, que, que boquinha legal. Calma aí, tio, tá valendo? A boquinha do Loki, tio. You? You não fui convidado? Cante. Gente, como que eu saio daqui? Eu tô preso. Oh meu, You're isso. sick! Eu tô doido, você tá doente, ó, seu zóio, tio. Tá com a anemia profunda. Quero cagar. Oh meu Deus do céu, eu vou sair daqui. Antes que eu rebento esses caras, Eu pulo lá dentro, dou um UFC neles. Vem a mim! Eu desmaio os locks no local. Peraí, peraí, peraí. Vem pera. pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ó. É bom você correr. Rapaziada, é, o Cabernet já tá botando pressão dos caras dentro da cadeia. Tio. Ó, correu, faz um. Vou botar pressão, tio. Ó, vamos de peito estufado ainda. Vamos filmar arrebentando os locks. Beleza, rapaz, tá andando mais com ali Ô meu, vão, vou... tem, tem que ficar esperto com as baterecas O cavaleiro tá esquecendo de, de salvar aqui As baterecas, de economizar Pô, você vai tomar no caneco Beleza, tem um buraco aqui, ó Para chegar até uma beira Mova-se até a beira Muito obrigado, jogo ah, Agora eu sei que para chegar até a beira Eu tenho que ir pra beira Ó, ó, ó tô na beira, e aí? Cai Rapaziada, antes de cair, ó, já tô vendo um ser ali maternal, hein, o cara tá esperando a bola da faca, a mãozinha dele, acho que eu tô ligado, eu acho que eu tô ligado, peraí, agora a gente ligou o Night Melsus, ó, rapaziada, fica ligado aí com esses caras, peraí, eu voltei no mesmo lugar? Eu jogo, eu voltei no mesmo lugar? Peraí, a gente, a gente pegou um documento, a gente pegou um documento, v vamos ter que ler, vai rolar dicas, ó, necrobante poda-se esse lugar, sério, poda-se esse lugar, a morte continua no nível mais baixo da lista das piores coisas que podem acontecer comigo aqui. Rapaziada, nada de dica importante, a gente voltou. O caverninha foi pro, foi pro lugar errado, certeza que é lá em cima, tipo, ó. Vamos voltar lá em cima rápido. Agora a gente já tá ligado que é só pular na caixinha benta aqui duas vezes. A gente encontra os Locks aqui. Será que tem como pular por cima da balada deles? Rapaziada, fazer é a balada privada. Ele não tem como, não. Tem que ter o um cartão VIP dos Locks. Ah. Beleza. A gente chegou nesse momento. O Lock não tem nada. Oh, peraí, tem como passar no cantinho aqui? Sim. Que isso, jogo? Era isso, tio. O que Foi um Lock que pulou lá embaixo. Olha aí, tio. Oh. Tá rolando passo, hein, transistor? Rolando Alonso, passa atrás de mim, hein? Vai tomar no caneco. Aí eu coloco ele embaixo. É, tô, tô, tô calmo. Beleza. Vamos correr, vamos correr. <risos> que isso? <risos> que isso, louco? <risos> oh, espera aí, espera aí. Vai dar rolando escrituras, escrituras. O quê? Novo objetivo, siga a trilha de sangue para sair. Beleza. Faz, vamos ler antes de mais nada, também ia traduz tudo. Ó, ó. God always provides a way, follow the blood. Deus sempre Providencie o caminho, siga o sangue O que que é Peraí, peraí, peraí Rapaziada, os cara tá atacando um negócio na minha cara aqui, hein E aí? Ah, saímos, saímos Rapaziada, debaixo da escada será que vai ter as paradas? Oh, o ia tá ligado demais, isso é... Qualquer jogo, tipo, investiga atrás da escada Vamos ficar esperto aí, beleza Rapaziada, tem, um, tem um pouquinho de batereca. Vamos guardar Tranquilão, tio Ó Pai, tem uma perninha ali, hein Que parada que ela é no chão? Beleza, vamos continuar subindo a escada Tranquilamente Ó Pai, tem um louco ali Ó é o escritor É o escritor uh! Maldita drenagem Maldito esgoto ou alguma coisa assim, beleza? O que acontece? Ó, ó, ó, tá rolando um pack aqui. É isso, tá rolando mais uma paradinha pra ler. Legal! Padre Martin, pintor com os dedos. Rapaziada, o cara é pintor. <risos> o Dr. Seinfers me deu sua informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte. Meu paciente, Martin a Clovers, fez enormes progressos em seu tratamento devido à sua pintura com os dedos. Apenas uma semana desde que o programa The Art foi cancelado e suas afirmações esquisou a Fela Flagers de um tipo de chamado superior. Aceleraram muito. Por favor, deixe o rapaz pintar com os dedos. Os poucos dólares que você está economizando com tinta são guardados pelo custo da Clozapina. Sim. Eu não consigo entender a lógica disso. Eu também. A não ser que Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade. Por favor, mantenham-me informado. Dr. Neil Lovers. Rapaziada, olha o pintor. Já que é o pintor. Vamos, vamos, vamos ver o Mozart. Esse é o Mozart da cadeia. Olha aí, ó. Oh, pintorzinho. Dá um tapa na cara dele pra ele ficar esperto, hein? Vamos parar com isso. Beleza, antes de cair no um buraco aqui. Rapaziada, é buraco é o que tem tipo, Ó, ó, de ponta Beleza, chegamos aqui no local O elevador está fechado Portas para trás de você Vai atrapalhar seus perseguidores Como é que é? Perseguidores? Onde? Como assim perseguidores, jogo? Pensei como pular aqui Rapaziada, eu não curti essa palavra em perseguidores Beleza, a porta está em T aberta Rapaziada, tava numa televisãozinha Tá rolando o lugar. O quê? They were They were Rituais? Rapaziada, vou. É... Né, meu... Como é que é o negócio? Rapaziada, estamos tam, tam, se virando só com esse pontinho de bateria. A bateria dura um pouco ainda, ó. Tem, é, essa é a inteligência dos magos, tio. Não troca a bateria exatamente no momento em que o jogo te pede. Uh -huh. Beleza. Tem local para se esconder aqui. Vamos ficar ligado, hein? Na cadeinha... Perto do Loki que nos informou Do ritual Tem local pra se esconder Agora acabou a bateria de vez Agora acabou, aí vai ter que trocar Beleza, caminha Vai estar tá rolando umas gridarias pro outro lado Lá, é pra lá, é pra lá que a gente vai, ó, ó De encontro Peraí, pera peraí, peraí ele tá rolando um clube da luta, ele tá rolando um clube da luta aqui Rapaziada, acho que é o Durselino, hein Você acredita, tio? Tô achando que não, tá ligado? <risos> Tô achando que não Rapaziada, tinha que dar pra enforcar os caras, tio Tipo Metal Gear vai por trás e enforca os malucos Aí ia ser top, hein Pegar esses locks por trás e arrebentar eles Nada de bateria, tem local pra se esconder aqui nem, nem cogite procurar armas. É verdade, né? Rapaz, você é aquele do mal, esse cara é aqui? Você é do mal, tio? Seu cuzão, vem aqui! Tá te de te vai sacador? dólares! Rapaz, eu... é do mal! <risos> <risos> Ô louco, tio, ele demorou pra esconder. Rapaz, é do mal mesmo, hein? Nossa, que crueldade. <risos> Rapaz, será que ele segue mesmo? É do mal, hein? Do mal, bateu. Maloqueiro da porra, meu. Não curte, não, hein, tio. O cara demora pra falar que é do mal. Ô, oh, meu, o caberninho deu uma porretada na cara. Cadê o Loki? Ele tá ali na salinha. é o guardião da salinha, tio. É sim. A gente vai ter que correr pra dentro. Ô, tiozinho, pelo amor de Deus, hein? Calma aí. Não tá valendo. Ai, Rapaz, eu vou andando, tio. Na moral, na moral. O caberninho tem um. Ó, oh, Pebre. O que acontece, rapaziada? Pera aí, a porta não abre, não? Ô, jogo. Ele corre, esse corre, hein? Modelo corredor! Pera aí, porque aquela porta ali não abrir, hein? Pera aí, esse... esse... corre! vai aí, rápido, hein? Rapaziada, agora tem que pular a parada aqui e a gente tá ligado onde, onde tem um negocinho pra esconder. Ixi! O louco o cara é corredor profissional! Você é louco... Entra aí, tio! Nossa, que, que velocidade era que Ele viu, tio! Ele viu! Vou deixar o Ele viu! Que isso, jogo? Nossa, o cara é bom mesmo. Ele é pro, tia, ele é pro. Rapaz, eu tô mancando, hein, tô mancando. Agora a gente passa pra cá. Tinha outra aqui. Rápido! Rapaz, o Loki não viu. Você viu? A... Ele viu de novo. Que isso, jogo? Nossa, com na minha boca. Nossa senhora. Tia... Oh, ele é muito rápido, tio. ele é muito rápido. não? uma portinha aqui. Tô mancando forte, hein, tio. Nossa senhora. Convulsões de novo sai daí ai jogo Olha! ai rapaziada A gente vai ter que dar, vai ter que ir no máximo cara é corredor turbo tio eu tô mancando agora hein nossa você acertou minha fimose vai, vai. Pula parada tem como olhar para trás agora ele não pega nós agora ele não pega nós Ó, a gente tá aqui dentro agora ele não viu o jogo Rapaz, tá rapaz, então você viu? Tem modelos e modelos. Uhum. Tem um modelo que se rebenta no porrete. E tem um modelo que é socador viu? profissional na corrida e salto de obstáculos. Curiosamente, vamos capaz já tá obrigado em dois tipos de inimigos. Fora o gordo Billson que é o gordo mestre. Ah. Eu acho que o gordo Billson é só um tio, só um gancho de esquerda ali, já deve arrancar os 18 dentes. Ah. Beleza, vou abrir, eu tô calmo, tô calminho, tô calminho. <risos> ah, meu Deus do céu, <risos> tranquilão. Hehe, <risos> boy. Rapaz, ele, ele abriu a selinha aqui, hein? Eu acho que ele abriu a selinha. Acho que ele abriu a cela, deu, um, deu umas porretadas no lock aqui. Foi, foi, rapaz, eu... foi mesmo. A ela já tava aberta. Oh, tem a caminha, jogo, dá pra esconder debaixo da cama também, Beleza, vamos tentar de novo. Será que eu tô me correndo melhor agora? Rapaziada, é, recupera a energia, tio. Agora ele tá mal. Agora ele tá mal, tio. Agora esses caras vão cair. Ó, oh, ó, oh, tem esse local aqui pra se esconder. Beleza. A gente vai lá, corre, e tem, tem que entrar aqui também. Rapaziada, é, como a gente faz pra entrar ali? Será que tem como? Se eu fingir que vou entrar aqui, você bate, tio? Posso entrar aqui? Na moral, você tá ligado, eu sou do, do pavilhão 9. Frosty. Do 9. Então tá. <risos> isso. Aí, tio. De boa. Tá de boa. Rapaziada, é só, só trocar ideia. Eu falo, tipo, Troca ideia com eles. Ó, tem até uma bateria aqui no canto aqui. Ah, rapaziada. O cabineiro tá com uma reputação boa, como anteriormente vinha dizendo. Entendeu, cumpadinho? Tranquilo. Ó. Acho que era só bateria, valeu a pena. E muito. Beleza. É isso mesmo. Ó, eu vou sair, tá? Na, na, na amizade. Beleza. Tem uma porta aqui. Beleza, beleza. Tá tudo tranquilo. Rapaziada, o corredor tá aqui dentro. Nossa senhora, o cara é o Bolt. Ele pega você. Oh. Pera aí. Vamos ver onde é que esse lock tá. Então, o cara saiu fora, hein? Cagão. Aí, ah, eu curti. Beleza. O que, que o cara tem? Café. Botãozinho mágico, hein? Ó. Oh.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 Eu <risos> como que você entrou aqui? Ah, meu Deus, é o que corre? É o que corre! Estou estourando o passo, hein? Ô, oh, meu Deus, peraí. É o que corre? Não é o que corre não, tio. Pá, aquele cara era truta, tio. A gente já tinha um acordo. Eu dei 18 gramas de manteiga pra ele? Ele vem, ele vem, ele vem, vem, mas ele vem na, na moral. <risos> elevador? Ah, <risos> elevador. É, é, é, sai daqui, tranquilão. Ó, ó. Agora abre essa porta aqui, ó. Beleza, passamos, passamos O Lox ficou pra trás Rapaziada, outra sala de segurança aqui O não pode essa sala não, hein Ainda bem que nem abriu Ah, oh, meu Deus Está rolando mais sangue ali Dois locks no final do corredor Mais ou menos isso Vamos tranquilos Rapaziada, tem como pular a janela, hein Vamos pular lá pra baixo Mas agora, agora, agora nós não. É. Eu abro essa porta e arrebento. Sorte de vocês que a porta não abre. Tipo. Eu ia arrebentar vocês dois. É bom vocês ficarem aí mesmo. É, o cabelinho vai somente no bicudo. Será é que tem pulo aqui? Nossa, o cara é ninja, ele é ágil. Rapaz, eu vou lá e vou continuar os dois. Eu tô falando pra você, tio. Eu vou entrar lá perto dos locks, tio. Ó, oh, ó. Oh. Rapaz, eu vou pular lá dentro. Vai lá e vê. Tem como subir aqui, Sim. Olha, agora, agora sobe. Beleza. Cadê os Locks? Os, os sumiu, estava aqui. É cagão. Pai, fugiram, tio. Eles viram a, a presença do Caverninha? <risos> Totalmente forte, musculosa. Os caras saíram mesmo correndo. Beleza, tá rolando cafezinhos. Documento confidencial. Pai, tá rolando um joguinho aqui cabuloso, em Que parada é essa? Júpiter, Uranus e Neplunus. É! Tem outra sala ali, ali atrás tem uma sala cabulosa Ó, desmaiou no local Mas vamos ver do que se trata Esse documento Nota de manutenção, portão de purga Nota de manutenção, PP é hey! Corporação Markov, uma manutenção apropriada no portão de purga é crucial para a segurança do projeto Harvors. É, tá Por favor, consulte o manual de manutenção da Corporação Markov. mmpsm 180286 ou busque orientação de um supervisor com habilitação própria de segurança. Beleza. Rapaziada, você tá falando do, do purga gregos ali, mas não tem nada de interessante nessa carta. Beleza. Baterecas nos... Esperando, estamos mantendo um nível acima de 5 baterecas O que o caverninha super curte Flipa pra cá Agora a gente vai seguir aquele sangue Aqui tá, tá rolando uns mal contato Tá rolando marcas de sangue Mais lock no chão Beleza. Rapaziada, aqui é a sala das duchas, hein? Sala das duchas. Eu preciso de um cartão. Rapaziada, pra você entrar na sala da duchas, você tem que ter um cartãozinho. Os caras estão tudo pelados tá da e não querem entrar de qualquer forma. Eu acho que aqui era só pra isso. Será que, será que eu passo aqui de bolsa? Vamos passar aqui de bolsa que vai explodir o caverninha? Passamos, tio, passamos. Atravessou a parada. Fission. Rapaziada. Olha ali, tio. Olha o Pascoalete ali, tio. Gordo Pascoal. Não torre, não. Cara. Cara, é altamente forte, que ele arranca a cabeça dos caras. O Rank faz coleção. O que, é que tem como? cartão. o cartão, o ah, um cartão. Ah, achei um cartão, tio. Tá rolando um cavaco, hein? Vamos correr, vamos correr. Rapaziada, agora que vai acontecer alguma treta A gente pegou o cartão, alguma treta vai acontecer tipo. Ó, o cartão das duchas Tá aqui Rapaziada, não tem nada de ducha aqui não, hein Rapaziada, sobrou só os armarinhos da ducha Os caras arrebentaram tudo Nossa, Saia pelos chuveiros